Desde que o CS2 foi lançado, muitas pessoas estão reclamando da queda de desempenho no jogo em comparação ao CSGO. Porém, além do jogo estar na fase beta e consequentemente mal otimizado, muitos de vocês não sabem. Mas a Valve está trabalhando e já deixou vazar o projeto do Counter-Strike 2 Mobile.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. É isso aí, rapaziada. A Valve está preparando uma versão mobile para o CS2. E eu sei que a pronúncia correta é mobile. Porém, eu vou falar mobile porque... Porque tá na linguagem do povo e o canal é meu. Então se eu quiser falar mobile, eu vou falar também. Mobile. Pouco mais de um mês atrás, a Nova estava divulgando em seu canal oficial três trailers do Counter Strike 2. Não apenas isso, logo em seguida começou a rolar o beta do novo CS para uma pequena parcela de jogadores. E também, nesse mesmo período, diversos dataminers começaram a descobrir novas coisas dentro dos arquivos do novo CS, novas skins, mapas, comandos e até mesmo arquivos que sugerem uma possível versão do jogo para dispositivos móveis. A palavra mobile foi encontrada diversas vezes tanto nos arquivos do jogo, quanto no próprio console de desenvolvimento. De acordo com os dataminers responsáveis por encontrar esses arquivos, os jogadores que têm acesso à versão beta do jogo e utilizam o comando mobile underline do console podem ver que uma série de funções estará disponível para dispositivos móveis. E não, esses comandos no CS2 não são para o Steam Deck. Até porque o Steam Deck já foi lançado há mais de um ano e já existiam no CSGO comandos específicos para essa plataforma. O que o comando mobile sugere dentro do CSGO é que a Valve pela primeira vez está planejando uma versão para ser do nosso querido CS. Eu vejo isso como algo extremamente positivo para o jogo. Óbvio, não será a mesma coisa que no computador, não teremos a mesma sensação de jogo. Porém, o público do CS em geral iria crescer muito, as skins iriam valorizar demais e a Valve, óbvio, conseguiria tranquilamente criar servidores diferentes para quem esteja jogando em dispositivo móvel e para quem está jogando no computador. Apesar da versão mobile do CS2 ser algo que, caso venha a acontecer, será lançado apenas no futuro, já sabemos que é algo completamente possível. Isso porque... Esse gringo já tem feito esse porte há um bom tempo. Ele já estava fazendo esse porte no CSGO e após o lançamento do CS2, ele mudou o seu objetivo. Ele começou e conseguiu portar já parcialmente o CS2 para uma versão de celular. Eu vou mostrar aqui para vocês. É incrível, mano. Assim, é diferente. Obviamente que para não tomar nenhum processo da Valve, ele está chamando o jogo de Battle Skill. Mas eu não preciso falar muito. Basta assistir que, de diversas maneiras, reconhecemos... Que é um CS2 né, ele tá aí numa pinha da Dust Segurando uma baita butterfly né, uma baita faca butterfly Aparentemente a Black Laminate Embora a lâmina ali, né, pareça a faca Vanilla Mas é uma Black Laminate Cara eu acho isso fantástico, mano Eu fico encantado Ah, cachorro, mas você fala isso e vai jogar o CS2 no PC É óbvio, eu tenho condições Tá passando dificuldade, amigo? E muitos comentam aqui no vídeo, né? Que tem o sonho de jogar CS Mas ou não tem PC Ou não tem uma máquina que rode o jogo No mobile, pô Uma outra comunidade será criada E essa comunidade vai desfrutar De tudo que a comunidade dos computadores, né? Desfrutam Mano, sensacional, cara Isso daqui é apenas uma prévia De um cara que nem é tão profissional assim Imagine a Val com a estrutura que tem, fazendo isso daqui, aqui, velho. Aqui alguns takes do mapa da Mirage, então ele tá voando sobre o mapa, óbvio, não é uma cinemática gravada com tanto profissionalismo, né, ela tá sendo feita aqui manualmente, mas dá pra ter uma noção aí de como seriam esses gráficos, obviamente muito mais... feio, né, muito pior que o CSGO para computador, mas é algo, digamos que necessário, embora a Valve consiga fazer melhor e bem otimizado. E eu vou provar para vocês porquê. Enfim. Pô, isso ia ser muito legal, mano. Eu ia muito louco, cara. Eu ia baixar o emulador e gravar muito conteúdo. Sem KO. Que loucura, velho. E é bem iluminado, né? Exceto a é, Red. Se bem que a liga tá bem escura. Precisa melhorar a liga. Mas no geral tá bacana, mano. Tá muito bacana. Que louco, mano. Eu tô muito doido, tô muito doido. Olha, o meio. Aqui já visou em primeira pessoa. Gameplay. Cara, a mão e a talon estão iguais no CS2, mano. Iguais, iguais, iguais tá com um efeito não muito legal, né? Esse desfoque de movimento tá exagerado. Mas ignorando isso, tendo uma noção de como seria pra quem estivesse jogando. Pô, loucura, velho, loucura. Tá indo do palácio, região da jungle, CT. Mostra a liga pra nós. Vamos ver se tá muito escura. Tá escura, precisa melhorar. Mas no geral tem potencial. Quero ver a granada explodindo. Não deu pra ver. Ah, deu pra ver. Deu para ver essa explosão. Demorou um pouco, né? Mas bacana, mano. Legal, legal, bacana Isso são protótipos Porém, já teve um cara que conseguiu rodar o CSGO e o CS2 em um celular Em um celular com um Windows nativo E quem conseguiu essa proeza foi o canal Autoridade Android E para esse feito, ele utilizou um celular da Xiaomi No vídeo, ele começa testando o CSGO e consegue rodar o jogo a cerca de 100 FPS no menu O que, ao meu ver, é um número altíssimo para um celular Em compensação, quando ele entra dentro do mapa, a taxa de FPS cai para algo em torno de 20 a 40 FPS o que é pouco, mas aí é o jogo ainda Sem estar otimizado, é o jogo que foi criado Para o PC, rodando forçadamente No celular, a versão otimizada Feita para celulares, obviamente Rodaria a pelo menos 60 FPS Óbvio, dependendo de cada celular Mas o mais impressionante é quando ele consegue Abrir o CS2 do celular Não a versão mobile oficial, óbvio Mas já mostra que é possível Sim, portar o jogo para um dispositivo Móvel, no CS2 dá para perceber Que já no menu, o FPS está Bem mais baixo quando comparado ao o CSGO. Dentro do mapa, o jogo trava mais ainda, mesmo estando nas configurações mínimas de gráficos. Percebe-se também que, diferente do CSGO, o CS2 possui alguns bugs dentro do celular, como por exemplo o jogo fechando sozinho quando ele tenta tirar, fora alguns bugs de render. Aí. <risos> que. É isso. Mas é aquilo, o jogo tá na fase beta, mal otimizado. Isso feito para computador. No celular, não dá para esperar mais que isso não. Agora, o que eu espero de vocês é que todos aí se inscrevam nesse canal. Eu tenho um sonho de bater um milhão de inscritos, falta pouco, então vocês podem me ajudar. É isso, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!